Oração para o emprego Pai querido, preciso sustentar a mim mesmo e a minha família Antes mesmo de pedirmos, como vemos no Salmo O Senhor já sabe que temos necessidade de um emprego Sei que é Tua vontade que trabalhemos e hoje preciso de um emprego para cumprir esta Tua vontade. Encontro-me desempregado em uma péssima situação financeira. Isso traz muitos aborrecimentos, incompreensões, revoltas, mal-estar e ofensas. Sinto-me desvalorizado, sem vontade de orar nem fazer outras coisas agora. Percebo quantas vezes reclamei do meu emprego, do meu empregador, dos meus chefes, colegas de trabalho e de meu salário. Quantas vezes não fui exemplar em minhas tarefas. Fazia-as com raiva e desprezo. Sem me preocupar com o resultado. Falei mal das pessoas, inventei fofotas, caluniei, difamei. Mas agora percebo quanto mal eu fiz. Eu não era pago para isso, e sim para executar meu serviço em responsabilidade, para ser digno da confiança dos meus chefes. Hoje estou arrependido. Peço perdão, Senhor, por esse mal que causei. Gratidão.